Graça e paz. Estamos no 37 sétimo dia da campanha. As experiências nos desertos da vida nos ensinam a confiar no Senhor. Em Deuteronômio capítulo 32, verso 10, lemos. Numa terra deserta ele os encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou como a menina dos seus olhos. Nada faltou ao povo de Deus na peregrinação pelo deserto. Durante 40 anos, eles foram sobrenaturalmente sustentados, com o maná, a coluna de fogo, a nuvem durante o dia, águas que brotaram de rochas, codornizes e roupas. Tinha até mesmo um tabernáculo bem no meio do acampamento, onde o povo podia se achegar até a presença do Senhor. Mesmo com o ataque dos inimigos, o povo de Deus foi preservado, e todas as batalhas foram vencidas porque o anjo do Senhor pelejou por eles. O mais importante não é passar pelo deserto, mas a forma pela qual passamos por ele. Embora vissem milagres todos os dias, o povo endureceu o coração. Infelizmente isso também pode acontecer conosco. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro Devocional Peregrinos – Pés no Deserto e Mente na Eternidade. Pai bondoso, obrigado por seu amor e graça que fortaleceu o seu povo no deserto. Ainda hoje o Senhor nos protege e trabalha para os que esperam em ti. O Senhor peleja por nós e podemos desfrutar da sua presença e do seu cuidado. Mas o nosso coração não é diferente dos nossos irmãos do deserto. Nós também, em alguns momentos, endurecemos o coração e nos tornamos iguais a eles. Livra-nos, Senhor, de toda a murmuração, rebeldia e dureza de coração que impede as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Reconhecemos que o nosso coração precisa constantemente do seu amor. Dá-nos um coração sensível a obedecer e desfrutar de todos os dias da sua maravilhosa presença. Em nome de Jesus. Amém.